Olá, eu sou a Maria do blog, Love Maria e hoje vou falar um bocadinho sobre esta câmara e vou lhes mostrar que pode ser consegui tirar com ela. Ele fez o rolo direitinho! Esta câmara chama-se Canon Prima AF8, mas também há outro nome para ela, ela também se pode chamar Short sure Shot Owl, e esta câmara leva este tipo de rolos, os que vocês devem conhecer melhor, 35mm, e estes rolos eu comprei no eBay há algum tempo, comprei logo uma caixa de 35 rolos, pensei ou 30 e ando a usá-los desde então e este tem 24 exposições, ou seja, posso tirar até 24 fotos com ela e é de ISO 200. É uma coisa que vocês devem ver sempre, qual é que o ISO, porque se a vossa câmera não for automática, convém que vocês consigam calcular mais ou menos a velocidade e a que vocês vão usar nas vossas fotos. Esta lente Uh, é fixa e é de 35mm, que é mais ou menos o que nós estamos a ver aqui com esta lente, também é de 35mm e vocês precisam estar cerca de 80cm distanciados desta câmara para focar alguma coisa, ou seja, vocês tirar uma foto assim muito perto não conseguem, tem que estar com essa distância mínima. E o diafragma Desta câmara vai de 4.5 a 1, por isso não contem com fundos super desfocados porque não vai acontecer com esta câmara. Esta câmara tem 5 posições, tem uma posição desligada que é a opção OFF. Depois tem a posição que tem aqui um olho e alto, que é uma posição em que a câmera calcula se vocês precisam de flash ou não no ambiente em que vocês estão e neste modo ele reduz os olhos vermelhos, uma coisa que acontece às vezes quando se usa flash, por isso é fixe. A terceira posição é a posição de flash, ou seja, o flash está sempre acionado nas vossas fotos. E a quarta opção é a opção sem flash, por isso vocês podem tirar várias fotos e ela fica sempre sem flash. Imaginem que vocês estão num dia com muita luz, estão fora de casa e vocês sabem que não vai ser preciso flash, colocam nesta opção e está ótimo. A quinta posição é a opção temporizador, que é uma coisa que eu utilizei imenso para tirar fotos sozinha, que dá muito, muito jeito. Eu penso que são cerca de 10 segundos, aciona aqui uma luzinha e quando estiver a piscar muito mais rápido está a chegar ao fim do temporizador. e ele tira foto. Nesta opção, o flash pode ser acionado ou não, por isso é muito parecido com a posição do Auto em que o flash pode ou não ser acionado de acordo com o ambiente em que vocês estão. Esta câmera leva duas pilhas AA e supostamente, segundo o manual, estas pilhas duram 50 rolos Duram muito, muito. E acho que nem dá para testar porque são demasiados rolos. Como quase todas as câmaras, penso eu, esta câmera também tem este furico para colocar o tripé. E foi isso que eu fiz também para tirar algumas fotos para vocês. Simplesmente montei o adaptador do meu tripé aqui e utilizei-o para tirar as minhas fotos. E dá mesmo muito jeito assim, vocês não precisam de colocá-la em cima de livros ou em cima de algum suporte. Vocês podem utilizar o vosso tripé. Isso. E eu mandei uh, revelar estas fotos na mesma porque eu não tenho químicos para fotos com cor, com rolos de cor e na loja deram-me estes negativos mas desta vez pedi para me imprimirem também as fotos gosto muito de ter em formato físico e também estava super ansiosa para ver que fotos é que tinha neste rolo por isso quis logo ver antes de digitalizar e depois editar a minha forma e vou mostrar algumas fotos que eu tirei ah, esta foto que eu tirei com o Nuno, nós estávamos aí para as nossas férias um ano passado, eu coloquei a câmera perto do vidro, ficou ali encaixadinha mesmo bem e utilizei o temporizador para tirar esta foto porque o não estava a conduzir e eu também não tenho um braço suficientemente grande para tirar esta foto, acho que a foto ficou super engraçada. Esta foi a foto que eles imprimiram, mas esta foi a foto final, a foto que eu editei depois no Lightroom. A foto que eu tirei nessas férias foi esta do Nuno, que eu acho que está absolutamente perfeita. Eu já tentei fazer vários tipos de edição para esta foto e todas ficam bem, por isso estou mesmo apaixonada por esta foto, está mesmo dia Também tirei algumas fotos ao meu primo, e adoro como o azul ficou nestas fotos, é um azul mesmo muito bonito. Eu acabei por fazer também algumas modificações na edição, para ele não ficar com uma cara tão amarelada, mas tirando isso, gostei mesmo muito de como ficaram estas fotos. O dia que eu gravei mais uh, a mexer nesta câmera foi este dia e... Não gostei muito da forma como eles editaram estas fotos. Acho que as fotos ficaram um bocadinho muito desfocadas. Se calhar havia muito, muitas coisas à minha volta para a câmera focar e eu não sabia exatamente o que focar. Mas eu gostei mesmo delas, principalmente depois de, de as editar. Acho que antes de editar estão muito, muito escuras e não era preciso tanto. Mas isto é só para mostrar que vocês conseguem tirar boas fotos sozinhas com uma câmera analógica. Eu já não precisava esta câmera há muito tempo e esta câmera, por acaso, não é minha, da minha mãe e eu o coboia. Eu não estava nada a contar que esta máquina estivesse boa, por isso, se vocês quiserem ver a minha reação a descobrir que a câmera funcionava, é só continuarem a ver. Vocês estão a ouvir? Sai todo para trás, acabamos agora o rolo. What? Ok, super feliz com este momento. Não sabia que não sabia que estava mesmo quase, quase, quase, quase. Uau! Uau! Queria mesmo mandar este rolo para rolar e vou finalmente poder fazê-lo esta semana. Ah. Ok, demasiado é, feliz, mas estou mesmo muito feliz. Ah estou tão feliz, estou feliz, estou feliz. Ok, eu estou demasiado feliz, vocês já devem ter reparado. Agora, esta câmara um, chega ao fim. Normalmente, pelo menos o erro que tenho feito é, chega ao fim, faz este som. Zum, zum, zum, e depois não faz nada, ou seja, o negativo não vai para dentro do rolo, por isso o que eu vou fazer é ir agora para um sítio muito escuro, abrir aqui a câmera, a palpar e ver se o, se o negativo está no rolo, se o negativo não estiver no rolo vou ter que um, rodá-lo manualmente, por isso vamos ver se está ou não dentro. Uh, vamos ver, vamos ver também, vou aqui à casa de banho e vou fechar as persianas, o e... rolo, que já está e já falamos. Yay! Ele fez o rolo direitinho! What? Carrei neste botãozinho para abrir e apalpei para ver se o rolo estava aqui ou se estava dentro e não estava cá fora, por isso. E. Uh... E é isso! Temos um rolo para regular. E era isso que eu vos queria mostrar hoje. Eu adoro esta câmera, já coloquei outro rolo aqui dentro. E estou ansiosa para tirar mais fotos com ela e a criar memórias com esta câmera, porque eu acho que ela é incrível. E o facto de ter uh, temporizador ajuda imenso para quem quer tirar fotos sozinha. E eu agora queria vos fazer uma pergunta. Não sei se vocês estão a gostar destes vídeos diferentes, com fotografia analógica, mas... eu tenho mais câmaras em que tenho rolos lá dentro e tenho que os gastar, por isso, por isso, se vocês quiserem que eu faça mais episódios, digam-me só qual é que querem que eu faça a seguir, desta câmara ou desta câmara, esta é uma Diana e tem um rolo diferente do normal, este é um rolo de 120mm, ou seja, as fotos são quadradas, esta câmara é um bocadinho diferente, esta câmara leva 35mm, aquele rolo normal, mas tem 4 lentes, esta câmara tira 4 fotos seguidas e cria-vos um movimento, ou seja, vocês podem estar a saltar e esta câmara capta o um movimento, capta essa ação, por isso eu vou pôr uma sondagem aqui em cima, por isso digam-me qual é que vocês querem primeiro, a Diana ou esta action sampler. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemos nos no próximo.